Uma boa tarde amigo Maurício Mococa, hoje nós estamos aqui numa região aqui de Minas, nós paramos ali na estrada que nós vimos um lugar aqui interessante, onde o pessoal tira um cascai, então nós vamos fazer um vídeo aqui mostrar aí para o pessoal como é que é mais ou menos o lugar que nós paramos mesmo, vamos ver se nós achamos alguma coisa interessante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 Não, onde dá aquelas partes mais amarelado que é aonde deveria dar ouro ruim aqui de andar porque tá uma terra mais surta E há umas partes mais funda e é onde a máquina já trabalhou mais é nós temos que andar devagar aqui porque vai escorregar aqui é facinho facinho vamos descendo meio devagar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 Vou gravar um pouco lá de cima, lá e é um zoeiro interessante. Tem uma distância longe, onde a máquina tira cascai. O Wesley está falando ali que parece que já achou um punhado de ouro. Hum. Mas está olhando para ver se acha algum veio, né? Alguns veios mais. Aqui, olha. negócio de meio você Olha aqui. O negócio é me né? Não era a caixa, não? Não, não sei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 do o vídeo não põe apagou virou, tá virou, virou pra cá aqui deixa eu ver do meu lado virou o vídeo virou o vídeo do meu lado Aí. virou acendeu a lanterna de novo então nós vamos tentar outro comando